Oi, que lindo! Sejam bem-vindos! Se vocês vieram achando que ia encontrar um vídeo de como montar um negócio, eu enganei vocês! <risos> eu tava doida pra gravar esse vídeo, porque tem tudo a ver com o nosso canal. E volta e meia, vocês me escutam falando de algumas youtubers, né, que eu gosto e admiro muito o trabalho. Hein? Então, hoje nós vamos falar delas, das seis mulheres mais empoderadas do YouTube. Eu sou Josiane Amorim, sejam bem-vindos ao canal Mais Empreendedor do Brasil. Antes da gente começar, não esqueça de dar o seu like nesse vídeo, porque ele é muito importante, hein? Sem o seu like, o YouTube não vai entender que o canal é bom, e aí fica difícil levar a mensagem para vocês, né? <risos> Se inscrevam no canal, assim a minha mensagem ela vai ser levada para muito mais pessoas, nesse Brasil aí afora. Ative as notificações para você receber aviso sempre que eu postar algo E não perder mais nenhum conteúdo, hein? E por favor, me siga nas redes sociais, que é @cbempreendedor. Tem o Face, o Instagram, o site, o grupo no Face, que já passou de 40 mil membros, viu? Fique de olho também na nossa comunidade, porque é por lá que eu posto coisas bem importantes sobre o canal E sobre o conteúdo E é lá também que eu vou perguntar que tipo de assunto que vocês querem Se vocês querem live, vlog, essas coisas, tá bom? Também não esqueçam de seguir o clube lá no Instagram. Eu já comecei a postar coisas bem legais lá, viu? Tem dicas rápidas que eu só posto lá. E você não vai querer perder, né? O Stories, hein? anota aí. Arroba CB Empreendedor. Olha, eu não gosto de ficar fazendo propaganda. Mas eu preciso lembrar vocês que agora nós temos consultoria aqui no canal. Se você precisa de ajuda para montar sua empresa, entre em contato com a gente que um consultor ele vai analisar o seu caso... E ele vai passar valores, tá bom? E outra coisa que é novidade, logo eu vou lançar o e-book 50 formas de empreender. Vai custar bem baratinho, viu? O e-book, ele vai ser um compilado de negócios que eu já falei aqui, mas vai ter bônus. Vai ter dicas, informações que não foram passadas nos vídeos. Quando tiver disponível, procure o link aqui no card, aqui do ladinho, ou no box de informações dos vídeos, tá? Pode procurar já aqui. Vai que esse vídeo foi gravado antes e o livro já tá disponível, hein? <risos> Veja aqui em cima, hein? Ou é aqui, não sei. Eu preciso de vocês comprando esse livro para me ajudar com o canal. Espero todos vocês inscritos e me seguindo, ok? Porque é por aqui que eu me sinto mais perto de vocês. E sempre vai ter vídeo bem interessante. Que pode ajudar muita gente nesse mundão aí do empreendedorismo, tá bom? Gente, eu trouxe uma lista. E eu tenho certeza de que vocês vão gostar de conhecer o canal dessas mulheres. Elas são incríveis, viu? Eu vou deixar o link do canal. De todas elas pra vocês Pois o conteúdo é realmente muito bom Quem aí já ouviu falar de um canal sobre sexualidade Com uma baita pitada de humor, hein? Pois é, eu tô falando dessa loira maravilhosa Que eu tô colocando o videozinho dela aqui pra vocês conhecerem Pois é, eu tô falando dessa loira maravilhosa e desbocada Kátia Damasceno, do canal Mulheres Bem Resolvidas Essa que tá aparecendo aqui, ó eu Vou colocar um pouquinho do conteúdo dela pra vocês conhecerem, tá bom? Oi meus amores, quem me acompanha aqui no canal sabe que eu sempre falo que a gente tem que ter uma autoestima estratosférica, ter um poder de autoconfiança muito grande, então nesse vídeo de hoje eu vim aí com 7 dicas práticas, que se você colocar em execução, meu amor, eu garanto que você já vai ter uma percepção de si mesmo de uma forma diferente. Eu cheguei nela meio que de paraquedas há alguns anos. Ela tinha poucos inscritos. E desde então, eu não perco um só vídeo. Tem de tudo. Desde como melhorar o desempenho sexual, até sobre doenças, romantismo e milhares de dúvidas que ela responde. Desde as perguntas mais leves até as mais cabeludas que você possa imaginar. <risos> Gente, a Kátia é maravilhosa. Estudiosa do assunto, profissional da área. E ela tá logo ali, hein? No outro canal. Pra te ensinar diversas coisas, matar sua curiosidade, Cidade, não deixe de conhecer, viu? Eu não estaria aqui falando se não fosse um assunto bom. <risos> Olha, a segunda da lista é a minha musa intelectual irreverente, maravilhosa, linda, colorida. Uma oh. mulher tão foda que eu morro de paixão por tudo que ela fala. Sim, a mulher mais foda que entende de tudo. Quase o cérebro. Quem aí já viu aquele desenho do cérebro? Que ele quer dominar o mundo. <risos> pois é, gente. Eu tô dominada pelo conhecimento da Mayra Medeiros, do canal Nunca Te Pedi Nada. Cada vez aprendo mais, viu, sobre todos os assuntos. Ela é o cara. Fala sobre feminismo, machismo, explica a origem, fala sobre o preconceito, explica o mal que causa, fala sobre assunto que tão em alta, né de uma maneira tão natural, que é impossível você não aprender algo. De uma inteligência é invejável, sempre buscando falar, refletindo sobre os assuntos. Pra Vamos ver se entra na cabeça de quem precisa né, afinal o mundo anda tão cheio de gente estranha, maldosa, gente cabeça dura que precisa levar uma chacoalhada aí da vida. Vão lá conhecer viu, que vocês vão entender de onde sai essa minha paixão e admiração por essa alma de Deus. Oi, eu sou a Maíra Medeiros do Nunca Te Pedi Nada e hoje vamos falar daquele vídeo Quanto Custa o um Outfit? Acho que se você né mora aqui no Brasil e é usuário das redes sociais mais importantes e maiores redes sociais aqui do mundo, tipo Facebook, Instagram, Youtube, você já deve ter visto aquele vídeo que se chama Quanto Custa o Outfit? Pois é, esse é um vídeo que tem duas versões, né, ganhou uma segunda versão recentemente, mas que ele viralizou justamente porque ele é um absurdo, né? Porque meu tempo um, parece uma galera super novinha, galera de faculdade mostrando os seus lookinhos. E, cara, tem lookinhos de tipo 40 mil reais, 39 mil reais, relógio de 30 mil reais. Mano, tipo assim, são os looks muito, muito, muito caros que a gente nem faz ideia que existe roupa que custa aquele valor, sabe? E ele ficou conhecido como o gordinho do outfit. Mas, você não para pra pensar um pouquinho assim? Por que será que quem viralizou, que quem tá sendo assim super falado, quem tá sendo muito alvo de piada é o gordinho? Será, será assim? Não sei, que eu preciso dizer que talvez as pessoas estejam pegando no pé dele e tal, e usando ele pra fazer todo esse tipo de cyberbullying, etc, etc, que é tudo, né, disfarçada de piada. E o bordão me poupe? Quem nunca ouviu, hã? Capaz que você não conhece o canal mais rico do Brasil. <risos> Gente, é a Natália Arcuri. Ela é. É conhecida como Nath e acabou de lançar um livro foda sobre finanças, viu? Já esgotou, aí mandaram fazer mais, esgotou de novo, mandaram fazer mais e por aí vai. Essa morena aí ó, que tá aparecendo é a Nath. Isso são as palmas de uma pessoa fitness, uma pessoa do Maracutai, como é o nome do negócio lá? <risos> Ai que festa! Temos aqui do meu lado uma pessoa rica, uma pessoa que já está milionária. Já comecei logo contando. Gabriela Pogliese! <risos> Quem se você aqui? está chegando hoje Você é fã da Gabi E veio pra cá porque ama esta mulher Ou porque não inscreve. ama tanto Mas tá aqui, né? Mas vê As pessoas te odeiam muito? Ah, tem, né? Ama, odeia, se inscreve <risos> eu tenho certeza Que rico você quer ficar, é, não é isso verdade? Aí. Isso é quer isso Quer ter que qualidade bora, de vida Quer ter tranquilidade Segurança, tudo mais É o que a gente ensina aqui nesse canal E também vai lá e se inscreve Tem vídeo meu no canal da Gabi Além de muito foda nas finanças A mulher é linda E é uma comunicadora maravilhosa Bom, o canal da Nath é especialista em finanças. E nele você aprende a economizar, poupar, onde investir. Vale muito a pena, viu? Sem contar as inúmeras lives e stories que ela faz, tirando dúvida do povo. É sensacional. E se tá sobrando mesa aí no teu salário, assista o Me Poupe, que com certeza vai sobrar é salário no final do seu mês. <risos> Agora vamos falar dela, da Mariana Torquato. Gente, essa mulher extraordinária eu conheci há pouco tempo. E se você fica aí reclamando de unha quebrada, mão dolorida e já fica de cama com uma dorzinha no braço, eu te apresento a Mário do Vai Uma Mãozinha aí. Ela é o maior canal sobre deficiência do Brasil. Então, ela teve um problema quando estava na barriga da mamãezinha dela e nasceu com um braço diferente. Ele não tem a mão, então ele tem só essa parte aqui e não tem a mãozinha. Ou seja, ela tem um braço igual de todo mundo e o outro braço é o único, somente dela. Que é metade do braço e sem a mãozinha. Daí o nome vai uma mãozinha. Vocês não têm ideia do que essa mulher faz com um braço só. Ela faz rabo de cavalo no próprio cabelo, corta o cabelo sozinha, pinta, coloca a roupa com zíper atrás, amarra vestido. Eu acho que não tem nada que ela não faça. Está me fazendo tanto bem... Ter isso, ter vocês, falar essas coisas, contar um pouquinho mais pra vocês sobre a minha vida, sobre como que eu me viro, como que as coisas acontecem pras pessoas que são um pouquinho diferente da grande maioria. Eu resolvi gravar esse vídeo, que é Vivendo com uma Mão... Já vamos começar com uma coisa que eu sei que muita gente não sabe fazer, hein? Gente, minha mãe me colocou na natação muito novinha e eu aprendi direitinho a nadar, de todos os tipos de costas, de frente, a boiar, a ficar de boa no mar mesmo. E isso é ótimo porque eu moro numa ilha que tem 42 praias. Amarrar o cabelo foi o campeão de pedidos, muita gente que não tem um braço me perguntou como é que eu faço isso E gente, tá aí direitinho, explicadinho, não tem como ser mais clara que isso É só eu pegar o cabelo ali, ó, tá vendo? É, uma, é utilizar tanto a mão quanto o bracinho Porque sem ele eu não consigo prender o elástico nessa voltinha aí, ó E não consigo fazer com que essa magia aconteça, mas tá vendo? Agora é muito rápido, muito simples sair, bela e linda, maravilhosa, arrasei quem nunca passou um nervoso com vestido que tinha zíper nas costas, amarração nas costas, isso e aquilo, você tava sozinha, não tinha ninguém pra pedir ajuda. Então, gente, eu também já passei por isso e não sosseguei enquanto eu não consegui fechar o vestido que tem zíper atrás, tem laço atrás. Hoje em dia é muito difícil um vestido que eu não consigo fechar sozinha o que mais me admira nela é que ela é muito forte, não se vitimiza, pelo contrário viu, ela usa o canal para mostrar que é possível sim viver tranquilamente da forma como seu corpo decidiu crescer. <risos> a única coisa que me entristece, isso a mim viu, porque ela é tão evoluída que acho que nem dá bola. É o preconceito e as mensagens de bullying que ela sofre no canal. Olha, tem dó viu, é muita gente maldosa que tem na internet, cada dia eu me eu assusto mais com a maldade das pessoas, mas tudo bem, eu faço a minha parte. E a Mariana faz a dela. Aproveita quem quer, não é mesmo? <risos> gente, assistam o canal dela. É um tapa na nossa cara, que muitas vezes reclamamos da nossa condição. Enquanto outros, que não possuem as mesmas condições, estão ali, ó, nos ensinando a ser gente. <risos> e como vocês sabem, através do meu Insta, Volte e meia eu tô postando algo aí sobre política. Na verdade, a minha indignação com relação ao assunto, devido ao rumo que o nosso Brasil vem tomando, né? Na mão de tanta gente desonesta, pra não falar coisa pior. Nessa minha busca por mais conhecimento político, eu acabei conhecendo o canal da Joyce Hasselman. Eu acho que é assim que se pronuncia. Essa loira linda, inteligentíssima que tá passando aqui, ó. Hum? A primeira regra da minha vida é colocar Deus em primeiro lugar todo dia. Abre os olhos, agradeça a Deus e vá à luta. Agradeça pelo quê? Agradeça por você ter acordado, agradeça pelo ar que você está respirando, agradeça pela possibilidade de você mais uma vez ir à luta, de você mais uma vez conseguir alguma coisa, de você mais uma vez arregaçar as mangas. É fundamental caminhar ao lado de Deus. Essa vida que nós temos aqui, não é fácil, ninguém disse que seria fácil, ninguém prometeu que seria fácil, por que caminhar sozinho, se a gente pode caminhar o tempo todo debaixo de uma orientação, olhar para tudo, o céu, o ar, a natureza, as conquistas diárias e achar que tudo isso é fruto do nada, do acaso, é muita ingenuidade, é má vontade. Então, a gente sabe que por trás de tudo isso, por trás das nossas conquistas, tem alguém ali e esse alguém está o tempo todo à sua disposição. Então, Todo dia, meu primeiro bom dia é para Deus. Ela é jornalista, escritora, comentarista política, inteligente, uma mulher de fibra. Não existe mais TV aberta para mim. Na verdade, há muitos anos que ela não existe. Antes mesmo de eu conhecer o canal da Joyce, só ligo TV para assistir desenho, e olhe lá ainda ou filme, né? Gente, a Joyce fala abertamente sobre política e todas as falcatruas que acontecem nos três poderes, né? O legislativo, executivo e judiciário. E a maneira como ela fala é muito clara e explicativa Então é um excelente canal para você Que quer deixar de fazer parte da massa E ter discernimento político mais aguçado Ela tá sempre de olho E há pouco tempo ela começou a fazer o jornal da Joyce no Youtube Comentadíssimo e muito assistido Ela fala de tudo que é ligado à política Inclusive das manifestações e paralisações que acontecem Eu confesso que eu tô sempre assistindo Eu não sou uma exímia, né, entendedor de política. Mas com a Joyce eu passei a entender melhor como funciona. E por último, mas não menos importante, trago até vocês a Marcela Tavares, desbocada, bem humorada, irônica, artista, mas com uma grande pegada de verdade. É o vídeo Não Seja Burro. Olá Aurélio, olá Girafales, tudo bom com vocês? Eu sou Marcela Tavares, sem maquiagem e leve, mente, machucada. E o vídeo de hoje é sobre autoestima. Autoestima, autoestima, autoestima, autoestima, estima, e tava. Tava é uma forma que a gente encontrou de abreviar o estava, que não é errado, né? Agora me fala uma coisa, por que, que você diz estava? Qual é o teu problema? Por acaso você diz assim, eu estava na escola, hoje não existe isso. Não existe. É tava, de estava, não importa. Você, menino ou menina, você nunca tava, tá entendendo? Você estava! Quis com S e quis com Z. A conjugação correta do verbo querer no pretérito perfeito do indicativo é quis com S, tá entendendo? Quis do verbo é com S. O que se escreve com Z é quiz. Sabe aquele joguinho assim de pergunta e resposta? É quiz com Z. O verbo é com não se diz advogado, sua mula, é advogado! Esse, é daí. Esse vídeo ele é entretenimento, mas muita gente deveria levar a sério, viu? Foi um dos quadros do canal que estourou. Ela se faz de professora, ensina gramática, obviamente, não se trata de vídeo educativo. Tamanha, a ironia que ela que acontece nele, né? Mas é um tapa na cara mesmo. Porque, gente, eu não entendo como as pessoas escrevem tão errado. E não venha me falar que é o jeito internetês de escrever. Que não é. É burrice mesmo, resultado de uma população que não tem a cultura da leitura agora me explica, como aprender a escrever se não existe o hábito da leitura? Bom, gente eu gosto da Marcela porque ela mistura humor com um assunto sério é uma youtuber super perseguida pelos haters, mas eu acho o trabalho dela incrível e eu acho ela linda, desbocada você nunca sabe se ela tá atuando ou não, <risos> mas uma coisa você tem certeza, a grande maioria dos seus vídeos em ensinam algo, ensinam a fazer a gente rir, humor inteligente e necessário, viu? Tá? <risos> Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje eu espero que vocês gostem e guardem esses nomes Kátia Damasceno, Mayra Medeiros Nath Arcuri do Me Poupe Mariana Torquato do Vai Mamãozinha, Mãozinha Joyce Hasselman e Marcela Tavares Claro que tem outras mulheres extraordinárias no YouTube mas isso é para um outro vídeo, né? Se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, dê like se você gostou, né? E escreva aqui embaixo o que você achou do vídeo Você já conhecia essas meninas? O que você acha delas? Eu quero muito saber a sua opinião, hein? De verdade Beijos e até o próximo vídeo. Quem sabe o próximo não seja os youtubers homens que eu admiro, né? Beijo, gente. Tchau!